Bom pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês a Ecos, que é uma plataforma com ferramenta para investimento em portfólio de ativos digitais e que oferece carteiras com diversos indicadores de relação risco-retorno. E qualquer um com ou sem experiência pode estar investindo. E bom galera, começando aqui falando do projeto, o projeto é um projeto focado em NFT, tá? Ecos NFT, Tô começando aqui com o Discord deles para vocês verem, o Supply 3.333, aqui vai falar um pouquinho do preço de mintagem, aqui vai falar a data, ainda está bloqueado, esses canais, porque ainda vai ser totalmente anunciado. Você já pode estar tá entrando no Discord deles, aqui vai ter os anúncios, tá? Aqui os tweets deles aparecem todos aqui, então aqui você vai ficando por dentro um pouco do projeto NFT, que é baseado aqui. O foco são robôs mineradores. Olha só que bacana! São certas bem bonitas, eu tenho certeza. Aqui como você consegue a whitelist, aqui é um chat geral para você conversar com a galera. Aqui tem um pouquinho da história, tá? Então tem toda aqui storytelling do projeto. Isso é muito importante para agradar a comunidade, para a galera ficar mais engajada e ter uma conexão mais forte com o projeto. Aqui você pode também ler sobre o projeto em si. Aqui tem a FAQ para tirar Tá? dúvidas, né? Por exemplo, o que que eles estão fazendo, quais são os produtos principais, regras, suporte, colaborações, tá tudo aqui, fechou? E aqui também o Twitter deles, beleza, galera? No final do vídeo, eu novamente trago aqui para vocês, mas basicamente vale a pena você seguir o Twitter deles para você ficar por dentro do projeto. Só a imagem aqui dos robôs minerando. Olha só que bonito aqui essa entrada da porta inicial. Tem bastante coisa bacana. Então dá uma olhadinha aqui, porque aqui a gente entende bastante do projeto, tá? Então, basicamente, a Echo está criando uma ponte entre mineração DeFi Fire Bitcoin clássica e a Web3 ao lançar uma coleção que chama digital NFT, a Ecos então tem o prazer de anunciar sua primeira coleção digital NFT, apoiada pela infraestrutura de mineração Bitcoin. O lançamento aí tá basicamente previsto, vai ser lançado agora em fevereiro de 2023, vai ser um número limitado de 3.333 NFTs, que vai ser os BTCs Mining Robots, que bonito né? E basicamente vai estar na OpenSea com um preço barato, bem acessível a partir de 200 dólares por item. Então basicamente essa coleção Ecos NFT representa uma nova geração de NFTs, onde é um projeto construído sobre o ecossistema Ecos e apoiado pela infraestrutura real completa da Ecos para mineração de Bitcoin, onde pode trazer um valor adicional para os clientes. Além de você minerar Bitcoin, você tem um NFT né, que pode valorizar. Eles desenvolveram isso para fornecer a grande maioria dos clientes Web 3.0 acesso à funcionalidade real de mineração de Bitcoin. Além de você possuir um NFT, você ganha uma certa quantidade de bitcoins diariamente com base no poder de mineração embutido no robô de mineração Bitcoin. Então, eu gosto muito desse tipo de projeto, você aqui com um desses robôs NFTs, você vai estar tipo minerando o Bitcoin com isso, você ganha renda passiva por ter essa obra de arte colecionável digital. Então a Eco desenvolve um conjunto adicional de gamificação para ajudar os clientes a aumentar os lucros e explorar tecnologias de metaverso para criar economias digitais inovadoras. A Ecos apresenta uma oportunidade para os usuários fazerem parte do ambiente Ecos NFT. É inovador e empolgante. Lembrando que o número de NFTs é limitado, então não perde a chance aí, galera. Vale muito a pena ser um dos primeiros a estar entrando na comunidade, porque você vai ter um acesso com vantagens, né? Quanto antes você entrar no projeto, mais vantagens tem. Agora eu vou mostrar para vocês a tela do site novo que eles estão fazendo para o projeto. É exclusivo, ninguém viu ainda, você vai ver agora com exclusividade nesse vídeo. O projeto ainda não está 100% lançado, então o site ninguém consegue ver ainda, a gente vai ver três imagens exclusivas de como vai ficar o site, é até proibido ainda ver o site né, os caras não vazou ainda, só algumas imagens, então a gente pode ver a imagem aí do Mine Robert, olha só que legal, tá muito bonita, mostrando aí também mostrando também o celularzinho com a rentabilidade que vai ter, galera, tá muito bem feito, né, isso deixa a gente bem empolgado aqui na parte da evolução mostra The Story Begins, a história começa então tem o Storytelling aí, é muito importante ter essa história no projeto que dá uma engajada, dá aí uma aproximação do cliente com o projeto e aqui a parte de evolução, população, você vai poder conectar a carteira, tudo aqui, vamos dizer assim, o um metaverso dos robôs de mineração, dos mining robots, tudo aqui está sendo desenvolvido. Galera, está muito promissor isso aqui, parece que vai ficar bem bacana, então vou ficar de olho nesse projeto, tá? Eles estão construindo, estão desenvolvendo, vocês sabem que isso é muito importante no mercado atual de NFT e das criptomoedas. E para resumir esse vídeo, vamos pontuar três pontos aí sobre a Ecos NFT. Então, o que é o Ecos NFT? É um produto exclusivo que cria ponte entre o público Web3 e a mineração da então, o que vocês podem esperar do projeto? Passo acesso à mineração DeFi com apenas alguns cliques e sem a necessidade de passar pelo KYC. Qualquer detentor de NFT vai poder revender o poder de hash de mineração a qualquer momento e obter liquidez rápida. E tem eficiência no investimento, como? Obter receita diária de mineração de Bitcoin. Então, quando o mercado voltar a crescer numa bull run, imagina a receita diária em Bitcoin que vai aumentar significativamente no projeto, galera. Ainda mais com o halving do Bitcoin, imagina, em 2024. Lembrando também que você pode revender o seu poder de hash de mineração com lucro atividade muito alta no momento do crescimento do mercado. Pois quando o mercado crescer, os preços dos equipamentos de mineração, do poder de hash, também vão crescer. Então agora comprando barato, entrando no projeto barato, no futuro, tem grande potencial de valorização com uma nova corrida no mercado. Então realmente é um projeto bem atraente no momento, né? porque agora que o mercado está em ciclo de baixa, é a hora de investir no futuro. É a melhor condição para estar tá entrando para valorizar ao longo do tempo. Para finalizar, galera, vou deixar embaixo para vocês os links das redes sociais deles, tem o um Telegram. Ficou com alguma dúvida aqui no vídeo? entra no Telegram, tira as dúvidas, pergunta, né? vê outros investidores do projeto. Se alinhe, tá ligado? Estude o Projeto no Telegram é uma muito boa. E sempre eu analiso, ó, tem mais de 9.734 inscritos, ou seja, muita gente apoiando o projeto. Isso é muito bom, mostra que tem muitas pessoas interessadas, muitos investidores no projeto. Assim como o Twitter deles, ó, você pode estar seguindo aqui, 5 mil seguidores, bastante gente apoiando o projeto, novamente eu reforço isso. E aqui você pode estar por dentro do projeto, vendo aqui as artes deles, mostra o empenho, mostra que a dedicação e investimento no projeto projeto, tirar dúvidas, mandar -lhe uns tweets, perguntar Aqui a parte dos NFTs ver outros investidores Tudo você consegue aqui pelo Twitter, né? Aqui também é o Twitter da parte NFT ó, Você pode estar seguindo Tem aqui as obras de artes, os mining robots Tudo aqui muito bonitinho Aqui a parte de mineração Galera, lembrando partir só de duzentão, 200, cara Duzentão 200 aqui, ó Duzentão Então se você perdeu o Bitcoin é 200 Não queira perder um projeto desse é 200 Essa que é a postagem deles aqui Aqui é uma das pessoas é, influentes no projeto, tá? Então, galera, é muito bacana, dá uma olhada E é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento então, é um projeto que está bem bacana, mas você tem que estudar, você tem que fazer a sua decisão de investimentos, ok? Então todos os links estão tá embaixo, vou ficando por aqui e até a próxima.